A gente está indo de carrinho no mercado porque a gente tem a missão, a gente vai ter que comprar os negócios para fazer ticolé. Olha aqui na câmera, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, a gente tem uma missão de fazer ticolé, você sabe o que é ticolé? É sorvete, sorvete é de saquinho. E a gente vai ter que fazer tá ouvindo vamos comprar os negócios para fazer olha aqui vamos comprar vamos então vamos a gente vai ter que achar a embalagem porque a gente não sabe o que, que é e vai ter que encontrar como a gente não sabe fazer a gente vai fazer com leite né porque com... a gente toma tudo com leite E a gente vai procurar vamos ver se a gente acha a primeira embalagem então tá bom Ó. Como a gente não sabe com o que vai fazer primeiro Eu tô pensando em pegar Ó, vamos pegar o leite A gente vai comprar o leite primeiro Porque se a gente vai fazer chicolé com leite Não tem como fazer sem ele, né? Vai descer daqui mesmo? Pode? Segura Vamos A gente tem que comprar ainda mais coisa Você vai ajudar eu a comprar? Vai, hum? chegou Tá, o leite a gente pegou Né? Cadê o leite? Aqui Beleza Então vamos buscar mais o resto Ó como a gente não sabe o que que faz esse negócio, a gente vai comprar esse sachê, né? Você vai querer de quê, ó? Vou pegar um de maracujá, vamos comprar polpa e fazer com polpa, né? Achê, Só que dá pra fazer com... Vai, ó, aqui. tem de uva, vamos fazer de aqui, uva. Zumbi. Então, mas eu tô comprando... Aqui, aqui. Não, cadê? Aqui. Não, esse é hambúrguer. Não é sorvete. Ó, vamos comprar dois de maracujá e dois de uva. A gente não sabe se vai dar certo Né? Vamos Vamos comprar agora o que mais? O que que falta mais agora? Comprar Neném, olha aqui Sabe o que eu lembrei que falta comprar? A embalagem Não dá pra fazer sem Sabe que coloca dentro? O saquinho? Vamos comprar, né? Mas a mãe pediu pra gente comprar um chocolate pra ela Não, esse não Esse não Pega desse daqui, ó Pega um desse Pega um desse desse desse desse desse Pronto. Vamos levar. Guarda ele. Guarda ele. Parabéns. O que, que você quer? Não sei. Não sabe? E agora, neném, eu não achei saquinho de ticolé. Eu achei só saquinho grande. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Olha aqui. Olha aqui. A gente vai ter que co construir um ticolé gigante. Pode ser? Gigante. Gigante. Com, com esse saquinho grande. Vamos pra casa fazer? Vamos, né? Aqui, olha aqui. A gente comprou o que precisava pra levar, pra fazer. O que, que a gente vai fazer? Tira a chupeta. <risos> Não, ticolé. Ticolé. <Chocolate. risos> vou pra casa fazer. Vamos? Ticolé. <risos> tá. Acabou, acabou. Joia. Fala pra vó, o que, que é que você vai pedir pra ela ajudar a fazer? O que é que você quer que a vó faz? Vem, tira o chocolate e fala logo. O que, que é isso? Tá mole o chocolate? O chocolate tá mole, vó? É pra você ajudar a fazer ticolé. Ticolé. É, ticolé. É isso. Sabe o que é ticolé não? Não. Ah, o sacolé. É, mas chama ticolé. Ticolé. O único problema é que o ticolé dele é pequeno. Neném, para de comer chocolate. Vem aqui, vamos fazer o ticolé, meu filho. Ó. Aí a gente... O problema? O único problema é esse. Ai, a gente isso. vai ter que fazer um mega ticolé. É, isso aí você fazer, né filho? E fazer de leite. É. Só que... Errado. Não comprei errado. Eu tá comprei errado. do mega chicolé. Não, Fernando. Isso aqui é saco, ele né? é pra guardar é legumes. Tá, mas marido. ele coloca no congelador ele vai ficar bom. E a gente só não achou de maracujá Tadinho, e uva. O um mega chicolé. Oh, oh, oh, oh, oh. Você já tá fazendo, eu nem trouxe o leite. Vamos fazer é você que leite aqui, ó. Já usei aquela ali. Vai, chupi. Geladinho, chup -chup. Não. Ai, ai, ai! A Ariel, uma vez, quase ferrou o dedo no liquidificador. Assim, não né? pode mexer. O Ele vai tomar sangue. Isso, Fernando, o que você quer? Chocolate. É um mega. Lógico, que o saco até, tá errado. Tem que ser até a ponta porque senão não é super. Ô, oh, oh, Fernando. Ei, calma, meu filho. Chocolate. Calma, meu amor. Tem que ser até a ponta pra ser mega, né, Enzo? Ah, mega? Pera aí, meu amor. Fernando. Nem fecha. Esse troço aqui é de legumes. Você não sabe o que é gelatinho? Ah, o que é sacolé? Isso. O você quer? É, mais ou menos. Quero ver pronto como é que vai ficando. Põe esse aí no congelador, que é no Rápido. Esse aqui, ela ficava congelada a forma. Era... Quero desse. Tu vai... Olha, tu vai comer do açaí. Que açaí, saí de uva? Sério? Mentira que eu comprei de açaí. açaí. Não, eu comprei de uva. Polpa... Polpa de uva. Sabe nem dele, né? Meu Deus do céu. espera fica quieto. Só vai dar três. Você já jogou os dois já daqui? Sim, Meu senhor. Deus do céu. Meu Deus, vamos tem que deixar pequenininho pro Você sabe do que é que ele quer? Se ele quer de ovo de maracujá? Falou. Ele adora uva Não sei quem inventou a forma Daqui cinco minutos o senhor pode vir buscar, viu moço? Bom manos, hoje é dois dias após ter sido feito o chicolé gigante Eles ficaram nesse resultado Manos, vocês não acreditam Um bagulho deu problema na geladeira Oh, a gente não conseguiu, ó, oh, agora grudou de vez, velho, meu Deus Deixa eu tirar que eu já volto Você pode experimentar? O pai trouxe um negócio pra você experimentar e ver se tá gostoso Isso daqui a vó fez no sábado tá Não, é chicolé, só que eu tirei o gelo, é sorvete E experimenta se ficou gostoso é o quê? Ficou gostoso? Hum, o pai quebrou o gelo pra você experimentar Você gostou? Hum, se gostou faz um joia foi. Isso é polpa. Uma experiência. polpa de maracujá. Com leite. Ficou bom? E esse é o de ovo. Vê se ficou bom. Não. Não ficou bom? O de ferro. Ferro? Sério? O de ferro, gosto de nada. Nem o gosto do leite tem. Não gostoso maracujá Nossa, que estranho Será que ela bateu sem, sem açúcar? Eu ela açúcar? É, que é, que é uva você só vi a cor roxa, mas não tem gosto não Bom, mano, agora é o seguinte Agora eu vou provar isso daqui Pra ver se ficou bom O Enzo já provou de maracujá a Amanda provou de maracujá o de uva E agora eu vou provar o de uva <risos> Ela falou que o de uva não tá legal. Então, vamos lá. Deixa eu experimentar. Porque o diuva vai ser primeiro que ele já tá no copo. Então, vamos lá. Cor, nada. Nada parecido com o diuva. Nossa! Eu acho que tá estragado. Ô amor, que tá estragado. Uva? Ó, oh, mano, sinceramente, acho que o Dilma estar estragado. Meu Deus, cara. Será que o de maracujá não deve estar? A Amanda experimentou, falou que tava bom. Porque é o seguinte, mano. Minha geladeira, ela deu um pau e não congelou no dia. Daí, a gente deixou pra experimentar hoje, dois dias depois. <risos> E aí, agora eu vou comer o de Acho que o de não tava bom, não, mano. Sem zoeira, tava. eu acho que tava estragado, cara. Agora eu vou pegar e experimentar o experimental de marco já. Não tá cheirando cara. Pior é que o outro também não tava. Nossa, ficou forte. Tá gostoso. Tá gostoso. Hum. Hum. Mano, tá muito bom O de já ficou muito bom, cara Esse chicolé foi feito de uh, tá de lado Polpa com leite eu não sei se ela pôs açúcar hum. ela ficou muito bom Muito bom Bom, depois eu como mais então é isso aí, mano Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo Não esquece de comentar o que você achou E aí, tem vontade de fazer um super de colé? Se você quiser fazer um super de colé igual esse Comenta aí que a gente tenta fazer passo a passo E mostrar pra você como é que é Então já sabe, né, mano? Eu vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima aí Fui!